Companheiras e companheiros do PT, como todos sabemos, o PT está organizando as conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional de Educação e Formação será em novembro. Todos devemos participar, porque nós temos várias e importantes tarefas, a começar da gente cada vez mais pressionar para que a pandemia, consequência da Covid-19, ela seja no mínimo diminuída. Já morreram centenas de milhares de pessoas. Também nós temos um desemprego brutal. Nós temos que pressionar o governo para que faça o auxílio, para que faça uma política fiscal para proteger pequenas e microempresas para gerar emprego. O Brasil voltou ao mapa da fome. Portanto, nós temos que dominar toda essa circunstância ruim para pressionar, denunciar, exigir e melhorar a vida do povo brasileiro. Este é o melhor caminho para a gente ganhar as eleições em 22 com o Lula presidente. Nova Primavera. O PT, quem faz é você.